Em contato com o nosso ecossistema onde a gente nasceu, a gente equilibra o ecossistema interior, porque tem um quinquilhão de seresinhos vivendo aí dentro de você. Um quinquilhão de células, né? A quantidade que a gente tem no nosso corpo de seres que habitam dentro de você. E como é que está a qualidade de vida desse povo aí? Você é o regente, você que manda nesse universo, você que cuida de tudo isso, como é que está esse povo aí dentro? se curando, tentando se curar com a ilusão, com a pseudo-ideia de que ah, com remédio químico, com antidepressivo, com ansiolítico eu vou me curar e aí deixando um rastro de subproduto, de resto de remédio, de efeitos colaterais, de contraindicações dentro de si, ou você conhece o caminho da floresta, conhece o caminho da horta, tem mais planta na sua casa do que remédio. Então me diz aí nos comentários, quem é que ganha essa batalha aí na sua casa? São as plantas ou são os remédios? Se eu for na sua casa aí agora e olhar a sua caixa de remédio e a sua caixa de chá, quem ganha? Tem mais planta ou tem mais remédio? Não precisa ter uma caixa cheia de chá, pode ser a sua horta, pode ser o lugarzinho onde você planta, o seu jardim, mas na sua casa tem mais planta ou tem mais remédio? Tem mais chazinho ou tem mais psicotrópico, ansiolítico, antidepressivo, benzo de Quais são... Qual é o tipo de cura que tem aí na sua casa? Qual é o habitat, o ecossistema que tá aí dentro? Porque tem dois caminhos pra gente na vida, né? Dois caminhos de cura, o caminho da floresta e o caminho da farmácia. Hoje em dia, é muito natural eu perguntar para alguém onde tem uma farmácia. Se eu perguntar para vocês três aqui que estão trabalhando, a Lenara, o Alex e o Thiago, vocês sabem onde tem uma farmácia? Todo mundo sabe, né? Aí eu vou perguntar para você, Alex. Alex, onde tem um pé de cáscara sagrada aqui na cidade? Não sabe? Lenara, onde tem um pé de valeriana aqui na cidade? Não faz a menor ideia. Então, vocês entendem? Tiago, onde tem um pé de boldo aqui na cidade? Lá na ursa, <risos> que é uma floricultura que tem aqui. O boldo é mais fácil de encontrar, mas talvez essas duas ervas que eu falei aí não tenha. Então, uh, o ser humano está muito descaracterizado do seu caminho de cura, porque ele sabe onde tem farmácia, mas não sabe onde tem floresta, horta, chá, planta, né, para se curar. Então... É uma dualidade, né? Porque é, tem muitos alunos aqui nossos, né? Que claro que as plantas vão vencer, porque já conhece o trabalho, já nos seguem, já tem essa consciência. Então, assim como os antigos tinham consciência de cura, consciência de planta, de chá, a vovó fazia chá. Hoje isso não existe mais. A indústria farmacêutica ela venceu, ela investiu bilhões e bilhões e bilhões de dólares em pesquisa, em marketing pesado, e hoje ela venceu. E nós, da Luz da Serra, a gente criou a fitoenergética, um sistema de cura natural Há quase 20 anos atrás, e com esse trabalho de formiguinha, de consciência, de convencer cada uma das pessoas, a gente trouxe esse sistema de cura natural à tona, que já transformou a vida de milhões de pessoas, para ensinar um caminho de cura mais natural, para diminuir o tamanho da caixa de remédio e para aumentar a imunidade da população, essa imunidade que as plantas trazem, que a gente chama de campo verde. Quando você consome muita planta, você acaba criando um campo de energia verde, verde ao seu redor, como se fosse um escudo imunológico, um escudo energético que impede que a energia das doenças se aproxime de você. Então é muito importante ter essa consciência de que quanto mais plantas você usa, quanto mais chás você consome, mais você cria esse chamado campo verde e é ele que traz imunidade. Então, aqui já tem um público que gosta de planta, né? Eu quero convidar vocês a chamar pra cá as pessoas que ainda não despertaram pra isso, que ainda não conhecem as plantas, né? Porque muita gente diz que não gosta de planta porque não conhece. A partir do momento que ela conhecer, ela vai se apaixonar. Isso aconteceu comigo. Quando eu tinha vinte e poucos anos, né? normalmente assim, os jovens não se conectam muito com as plantas, não gostam muito, não curtem. Eu gostava de tomar um chazinho de vez em quando, mas não conhecia esse universo. E quando eu conheci, eu me apaixonei, eu me curei. Eu usava sete medicações, sete. Com 23 anos de idade, sete medicações. Eu tenho muito... tinha muitos problemas de pele, de alergias de pele, tinha e rosea, pitiria, pitirias pitiria versicolor. Eu usava nisoral creme, nisoral shampoo, nisoral comprimido, usava corticoides né, para driblar essas alergias, tinha muito problema de rinite e sinusite. Então, vivia pesteada, né, como dizem por aí. E quando eu conheci a fitoenergética, foi bem no iniciozinho, quando ela estava começando, eu tomei um tratamento, uma essência fitoenergética, apenas um vidrinho, e faz 19 anos que eu nunca mais tive reação alérgica na pele, nem rinite, nem sinusite. E estou muito bem até hoje. Então foi um vidro. E eu fiquei muito intrigada. Foi o grande clique da minha vida. Eu fiquei maluca, gente, maluca. Porque eu pensei, eu acreditava. Não, porque a ciência, ciência, ciência. E isso aí é uma aguinha de bicho grilo. Tanto que eu usei o tratamento contrariada porque eu já tinha tentado de tudo, olha a arrogância da pessoa, né? Eu já tinha tentado de tudo, não tinha tido resultado, aí eu pensei, né? Imagina, gente, a indústria farmacêutica investe bilhões de dólares para encontrar a cura, não encontra. Aí uma aguinha de bicho grilo vai me curar? Ah, conta outra, né? Vou tomar, mas não acredito em nada. Então eu tomei sem acreditar e... Foi aliviando a rinite, foi aliviando a sinusite, foi aliviando a alergia, a alergia foi desaparecendo. Acho que em sete dias eu não tinha mais nenhuma marca no meu corpo e eu tinha as costas tomadas de alergia, né? E desapareceu, e eu fiquei muito intrigada. E claro, daí eu descobri que a indústria farmacêutica, ela não quer te curar. Ela não quer que você morra. E eu acho que o fato da indústria farmacêutica não querer que a gente morra faz a gente pensar que ela quer nos salvar. Só que não é bem assim. Ela não quer que você morra, mas não quer que você tenha saúde também. Porque se você tiver saúde, você não vai comprar remédio. E se você morrer, você também não vai consumir remédio. Então o melhor para a indústria farmacêutica é te manter doente e ter remédios que aliviem a sua dor, mas que não trazem uma cura profunda, porque assim você vai se tornar um cliente recorrente, aquela pessoa que consome remédio sempre. Então o ponto que a indústria farmacêutica trabalha é esse, é o ponto de você se manter doente por muito tempo, tá? E eu sei que é chocante, às vezes a gente não quer enxergar isso, talvez você não concorde comigo, mas é interessante esse ponto de vista, porque se você começar a acordar para isso, a mudar suas lentes, você vai ver que é exatamente assim que funciona. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas, que acontecem todas as quintas-feiras às 16 horas.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 Porque mesmo as plantas, elas podem deixar um rastro de efeitos colaterais quando elas não são usadas da forma adequada. Então tem pessoas assim que poderiam usar uma colherinha de café. Sabe aquelas colherinhas de café bem pequenininhas? Uma dose de chá e elas colocam uma colher de sopa. Então, esse chá pode deixar rastro de efeito colateral. Tem pessoas que não sabem fazer um chá fraco, extraem uma tinta da planta. Né? E isso pode ser perigoso em alguns casos. Às vezes as pessoas acham que fitoenergética é só chá, que só pode ser usado na forma de chá. E isso não é verdade. Existem várias formas de usar a fitoenergética. Tem sachê, tem spray... Tem incenso, tem mandala, tem aplicação de fitoenergia, tem bioplasmia, tem benzimento. Então eu, eu acho, se eu não me engano, existem quase 30 formas de uso. Temperos, sopas, caldos alimentares, compressas, enfim, tem uma, uma, essências fitoenergéticas. Tem uma série de maneiras de usar e às vezes as pessoas ficam achando que é só chá. Não precisa necessariamente ingerir, porque a energia da planta ela só precisa estar perto de você, em contato com você. Por exemplo, se você está numa floresta né, e você tem contato com uma alfazema, ou com alecrim, ou com boldo, ou uma valeriana, cascara sagrada, calêndula, cravo da índia, se você tem contato, se você está perto, você já recebe a energia dessa planta e a energia dessa planta já interage com o seu campo de energia, repondo aquilo que falta para você. Ok, Então não é necessariamente né, chegar e, e, e tomar lá uma tonelada de chá. Tem gente que acha assim, ó, ah, eu tô com dor de estômago, né? Então vou tomar um chá de camomila, isso falando de forma fitoterápica, que é totalmente diferente da fitoenergética. Ah, então vou tomar lá 30 gramas de chá, que é um pacote inteiro, porque vai fazer bem. Então não é assim que o chá funciona. São doses, uma dose de cada vez, um pouco de cada vez, até que restabeleça o equilíbrio. Tá? Então não, não é só beber chá, não é tomar um monte de chá, não é tomar um monte de chá de uma vez, achando que vai dar um super efeito. Né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a gente precisa saber dosar, a gente precisa aprender sobre isso.